estão um povo que eu amo! Olha que lindo! Eu amo essas criações criativas, onde a gente faz reaproveitamento tanto da linha do crochê, como do jeans de vários tecidos. E aqui, eu usei justamente o jeans, com alguns retalhos, pedaços de linha, que eu tinha aqui guardado e decidi fazer essa peça. Se você é novo pela aqui, seja bem-vindo! Eu sou a Paula Tavares, e hoje você vai aprender como confeccionar essa linda blusa, muito fácil de ser feita, simples, você vai aprender a fazer aí no máximo em um dia. É muito rápido mesmo. Então, vem comigo! Vamos precisar de duas partes desse. Então, para isso, eu vou agora usar as linhas que nós temos aqui, que são restinhos de barbante que eu tinha aqui em casa e eu decidi reaproveitar, porque eu gosto muito da ideia do reaproveitamento. Então, para você fazer essa peça, primeiro você vai fazer a base com jeans. Eu tô fazendo essa peça nas seguintes medidas. É muito importante que você entenda a sua medida para fazer os passos a seguir. Aqui eu tenho algum pedaço de jeans, só como exemplo, mas vocês vão cortar aí o um retalho. De acordo com a medida de vocês, eu tirei a medida do busto. De acordo com o valor total do busto, eu vou dividir por duas partes. Suponhamos, o busto, ele tem 88 cm. Eu vou pegar 88 cm e dividido por 2 que dá 44 cm. Esse vai ser um tamanho 44, e a outra peça também vai ser no tamanho 44, certo? Deu para entender até aí? Tudo bem. Só que eu vou deixar aqui, eu vou tirar uns 2 centímetros desse 44, nessa medição daqui, vou reduzir um pouco. Essa parte aqui eu tô ensinando a vocês como faz. É só acessar o card acima para você aprender como faz esse acabamento que eu uso como base para muitos projetos aqui do canal. Eu não tenho como fazer todas essas etapas aqui, senão o vídeo fica muito extenso e eu aconselho vocês a assistirem lá esse vídeo e depois voltar. Nós vamos começar então trabalhando essa parte de cima e vamos adiante. Vamos iniciar laçando a nossa linha, ali no acabamento do jeans, já pronto. Você vai fazer três correntinhas, que formam um ponto alto. E depois, você vai fazer dois pontos altos e vai laçar junto, formando assim um ponto bolinha ou ponto avelã, conhecido no crochê. para dividir cada um desses pontos que a gente vai dar sequência, a gente vai fazer duas correntinhas, conforme eu tô fazendo aí pra vocês. Você vai pular no jeans... Dois pontos. Dois pontos de base. Essa sequência, você vai fazer até terminar todo o jeans. Eu termino essa sequência da seguinte forma. O último ponto alto que a gente vai fazer para fechar o ponto bolinha, a gente vai colocar ali no último ponto do acabamento do jeans. Depois, eu vou virar o meu trabalho, fazer duas correntinhas. E essas duas correntinhas, eu vou começar, depois, a fazer o acabamento de base desse ponto. Colocando dois pontos baixos naquele espaço de duas correntinhas que a gente acabou de fazer. Depois, eu faço um ponto baixo dentro do ponto avelã e continuo fazendo dois pontos baixos nessas correntinhas e dou sequência ao meu trabalho. Concluo colocando um ponto baixo dentro do ponto avelã e vamos agora cortar essa linha e dar uma próxima sequência de pontos. Agora, com a sequência da cor de rosa, nós vamos fazer uma sequência de três correntinhas que formam um ponto alto e novamente fazer o ponto avelã. Faço uma correntinha e pulo três pontos baixos de base, formando assim agora, novamente, o um ponto avelã. Porém, dividido por duas correntinhas. Uma, duas. Aí, eu faço novamente um ponto avelã formando um leque. E essa sequência, ela vai se repetir pulando sempre três pontos baixos de base. E vamos completar a sequência e dar início à próxima. Então, eu vou passar essa agulha formando... Um ponto baixo, logo no primeiro ponto ali do leque. Esse primeiro início, vamos fazer duas correntes. E ali, no intervalo de um leque para o outro, a gente faz um ponto baixo. Depois, a gente vai fazer mais uma corrente. No meio do leque, nós vamos colocar dois pontos baixos juntos. Depois, uma corrente e novamente um ponto baixo. E assim, vai repetindo toda essa sequência. Até o final, você vai fazer essa sequência de pontos baixos, onde dentro do leque fica dois pontos baixos. E de um ponto para o outro, você faz uma correntinha. Olhe novamente o vídeo para que você possa entender como faz. Lá no final, eu vou colocar ali dois pontos baixos dentro do leque, fazer uma correntinha, um ponto baixo novamente uma correntinha, e no último ponto de base desse leque, a gente faz um ponto baixo. E vamos à próxima sequência. Eu faço um acabamento aí, onde eu escondo as duas linhas juntas, veja como eu faço. E vocês também podem fazer esse tipo de acabamento, e ali eu já faço o arremate com o cortador. Mas vocês também podem fazer do jeito de vocês. Com a linha laranja... Eu vou subir aí três correntinhas, que forma um ponto alto. Depois, eu vou laçar a minha agulha e vou fazer novamente ali pulando dois pontos de base, que a gente fez um ponto alto. Depois, eu faço uma corrente, pulo dois pontos de base, outro ponto alto. Mais uma corrente, pulo dois pontos de base, aqueles pontos baixos e dou sequência ao trabalho e vocês aí também vão fazendo toda essa sequência finalizamos, cortamos a nossa linha e vamos agora com essa linha que eu estou usando, que é a linha jeans da Círculo a Círculo não está me pagando para fazer propaganda mas eu amo os produtos da Círculo pela qualidade então vale a pena aconselhar produtos bons para vocês eu vou fazer agora aí dois pontos altos juntos e depois eu vou laçar novamente dois pontos altos juntos na próxima carreira que a gente fez da linha laranja desses quadros desses quadrados que foram formados a gente vai fazer um leque de dois pontos altos juntos esse leque ele é dividido por duas correntinhas Ok Aí, você vai fazer aí dois pontos altos, conforme vocês estão vendo agora, laçar eles juntos, fazer uma, duas correntinhas e depois, novamente, no mesmo espaço, dois pontos altos juntos. E você faz essa sequência sempre pulando um quadrado dessa linha laranja que foi feito. Chegando no final, a gente faz apenas dois pontos altos juntos. Não precisa fazer o leque. Tanto o final, você começa da mesma forma como você começou no início. E eu mudei também de agulha. Agora, eu estou usando a agulha de número 2.5. E eu vou fazer aí pontos baixos em cima dessa sequência, iniciando com um ponto baixo dentro desse ponto alto duplo. E em cada intervalo, eu coloco um ponto baixo, faço uma correntinha e dentro desse leque eu faço dois pontos baixos depois uma corrente novamente um ponto baixo uma corrente novamente e dentro do leque de dois pontos altos juntos novamente eu faço dois pontos baixos essa sequência ela se repete e você vai concluir aí para gente ir para a próxima etapa se você é novo pela aqui eu te convido a fazer parte dessa família entrando no nosso grupo que tá aí na descrição desse vídeo. Me seguindo lá no Instagram, onde eu posto algumas fotos, alguns momentos dos bastidores, dicas exclusivas, também eu dou lá no Instagram. Então você pode me seguir também pelo Instagram. Com certeza que vai agregar muito no seu trabalho e você vai poder também crescer nesse universo. Vamos adiante. Fechamos aqui, eu coloquei dentro desse último ponto alto duplo um ponto baixo e com essa mesma tonalidade de linha após arrematar a gente vai colocar agora uma sequência de ponto bolinha que a gente já sabe como fazer em cima dessa sequência que a gente fez agora então esse ponto ele vai se repetir toda a sequência dessa peça perceba os pontos se Repetem. Então, é muito fácil de você fazer, você vai terminar aí rapidinho. Eu fiz aqui uma bolinha de três pontos altos juntos, e depois eu faço mais duas correntinhas, e pulo dois pontos baixos de base. Eu sempre pulo dois pontos baixos de base. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos baixos de base, e dou sequência fazendo esse ponto bolinha, que vocês já sabem como fazer aí olhando o vídeo concluímos agora vamos fazer a parte da alça onde você vai precisar de uma fita métrica porque nós vamos usar aí 12 centímetros para você fazer o acabamento então eu usei 12 centímetros e fiz uma sequência de pontos baixos Ok depois eu vou subir 6 centímetros de altura Pra fazer aí esse, essa alça. Então, 12 de largura e 6 de altura. O acabamento é o seguinte, você vai laçar a sua linha, fazer duas correntinhas em cada espaço aí de intervalo do ponto que a gente fez de base, você vai colocar um ponto baixo e depois uma correntinha. Um ponto baixo, depois uma correntinha. Só isso. Depois, você vai trocar de linha, conforme a preferência de sua cor. Vai subir três correntinhas e fazer dois pontos altos duplos e depois duas correntinhas. Novamente, em um espaço ali que a gente deixou de uma correntinha, a gente faz dois pontos altos duplos. Sempre assim, dois pontos altos duplos, duas correntinhas em cada espaço que a gente deixou. Você vai fazer isso na sequência aí de... Três vezes, né? Você vai medir 6 centímetros, isso de acordo com a medição do seu corpo, para você perceber se tá bom ou não a altura ali do da cava do braço, se não tá muito para cima ou muito para baixo, vai de acordo com a sua preferência, tá certo. Depois eu vou fazer um acabamento de pontos baixos, sempre com dois pontos baixos em cada intervalo dividindo por uma correntinha com a linha vermelha e depois eu vou repetir o processo fazendo a sequência de pontos altos duplos que vocês já conhecem com uma outra tonalidade de linha essa sequência vocês vão repetir de acordo com a medida e vocês vão fechar essas duas partes como eu já ensinei aqui no vídeo do card acima como fechar uma peça em crochê com agulha de alfaiate feito isso finalizamos você vai trabalhar aí as linhas que fica sobrando fazendo toda essa parte de esconder essas linhas para que elas não fiquem aparecendo e você fecha as duas partes do ombro com essa técnica que eu falei do vídeo acima Vamos agora fazer a parte de baixo, que não tem nenhuma dificuldade, porque é uma repetição da primeira etapa que a gente já fez aqui. Os mesmos pontos que eu fiz, você vai fazer agora, meninas. Então não tem dificuldade, é só repetir mudando tonalidades de linha, o que vocês preferirem aí na hora da confecção. E não se esqueça, se você confeccionar essa peça, entra lá no meu perfil do Instagram e me marca para que eu possa ver, tá bom? Eu gosto muito de ver as criações que vocês reproduzem, e eu tenho o maior prazer de parabenizá-las. Olha só, eu concluí aqui o ponto avelã, o ponto bolinha, conforme eu já ensinei aqui a vocês. E vamos às próximas etapas, que são as trocas de linha, para os próximos pontos. Fiz o, o ponto de leque, né, que vocês já sabem. Eu coloquei aqui a minha tonalidade de linha, eu tô apontando aí pra vocês conferirem que cada etapa que eu tô fazendo já é a segunda etapa da segunda peça, né? Porque vocês vão fazer duas peças. Então, eu já fiz a parte de cima, que eu tô só fazendo uma cópia e estou fazendo agora a parte de baixo e vou mudando de linha. Vou acelerar aqui porque eu quero mostrar a vocês a lateral, como fazer o acabamento da lateral, pra que vocês entendam, Tá certo? Vai concluir a parte dos ombros. E como eu falei, você vai definir a altura de acordo com o modelo que você gosta. Uma cava muito aberta ou mais fechada, decida aí, tá bom? Vou adiante fechando essa parte de baixo, porque lembra que a gente fez a parte de cima ali da gola. E agora, nós trabalhamos a parte de baixo repetindo. Você vai fechar também com a técnica de costura, que vocês já sabem aqui pelo card do vídeo. E nós vamos juntar agora as laterais para você juntar as laterais conforme eu estou mostrando aí que eu fiz por isso que no início do vídeo eu reduzi alguns centímetros porque como a lateral está sendo fechada com crochê todas nós crocheteiras leões sabemos que o crochê cede então por isso que eu fiz um pouco de redução eu vou fazer agora com vocês como faz essa lateral a gente vai fazer uma sequência de pontos altos só isso não tem dificuldade Olha que fácil essa peça. Então, se você for fazer a peça, não se esqueça de me marcar lá no Instagram, de mandar pra mim, porque eu tenho o maior prazer de ver o trabalho que vocês realizam, reproduzem, e eu gosto muito de parabenizá-la. Então, a gente vai começar, gente, na seguinte medida. Três correntinhas que formam um ponto alto. Em cada espaço aí de base que a gente deixa, a gente vai fazer um ponto alto e assim por diante quando chegar naquelas peças que a gente confeccionou com crochê a gente vai colocar dois pontos altos em cada espaço ali e você vai repetir até chegar na finalização ana onde eu devo começar a fazer esses pontos você vai decidir de acordo com a sua cava. Por quê? Pode ser que você queira uma cava um pouco mais aberta. Então, você desce mais essa hora de fechar. Se você quiser uma cava um pouco mais fechada, como eu fiz aí, você sobe um pouco o início desse acabamento de pontos altos. Entende? Você vai fazer isso desse lado e do outro lado da peça. E depois, você vai costurar. É só isso. Faz os dois lados, depois coloca a sua peça pelo avesso. E faz a costura conforme vocês já sabem. Prontinho, meus amores, concluímos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!